Em seu mestrado, João Tadeu analisou a qualidade de vida do servidor na reitoria do IEF Sul de Minas. Ele conta como se sentiu quando os resultados da pesquisa foram utilizados para tornar mais saudável seu ambiente de trabalho. Sim, eu sinto é, realizado até mesmo, porque, primeiro por ter conseguido cumprir essa etapa que seria a a conclusão do curso em si mesmo, que é uma coisa que sempre almejei desde quando eu comecei a estudar né, de uma, na vida acadêmica, e eu senti um pouco satisfeito também, porque foi um, um trabalho que ele realmente não ficou só mesmo na, na biblioteca da faculdade, ele realmente ele teve uma atuação prática. E essa pesquisa apontou alguns pontos, é, que embora até sejam um pontos simples, mas que se eles fossem aplicados e, e, e, e são fáceis de ser aplicados, contribuir para a melhoria a qualidade de vida, pontos simples, por exemplo como um espaço de vivência para os servidores, como acabou sendo construído depois, futuramente, é questão de talvez uma palestra, um incentivo ao esporte. Durante o período de estudos, João Tadeu recebeu incentivos do IEF, que o ajudaram a realizar o mestrado. Assim como ele, muitos servidores também já foram beneficiados. Desde 2009, o IEF Sul de Minas já concedeu cerca de 650 incentivos, como o auxílio financeiro do PIC, a concessão de horas, a licença-capacitação e os afastamentos, pleno e parcial. Além disso, nos últimos três anos, o Instituto firmou convênios com empresas e entidades, capacitando mais de 700 colaboradores. A evolução da qualificação dos servidores no IEF de Minas, desde a sua criação em 2008, é algo surpreendente. Há 10 anos atrás, apenas 60% de nossos docentes possuíam uma titulação de mestre ou de doutor. Hoje já são 90%. Em Minas Gerais, né, considerando os cinco institutos federais, o IEF Sul de Minas é o que apresenta a maior porcentagem de docentes, mestres ou doutores. Já em relação aos técnicos administrativos, estamos em primeiro lugar entre os 38 institutos federais, com mais de 20% do nosso quadro de técnicos, mestres ou doutores. O IEF Sul de Minas também busca incentivar os profissionais a realizarem projetos científicos, acadêmicos e tecnológicos, foi por causa deste fomento que o professor Mozart, do Campus Inconfidentes, escolheu trabalhar no Instituto. Há cinco anos no IF, o docente desenvolveu cerca de 20 projetos, desde drone a protótipo de barco. Porque o Instituto Federal ele promove 4% do seu orçamento geral a pesquisas e extensões. Não são todos os institutos e todas as universidades que promovem isso. Né? Esse instituto em especial possui esse valor o que vai alavancar o próprio campus também, como todo o Instituto Federal, toda a rede nossa Sul de Minas. Então isso promove o colocar as ideias que vêm vindo desde os alunos até as que eu mesmo tenho, ou os meus colegas possuem, em parceria, a gente consegue então promover diversos projetos, na pesquisa, na extensão, ou seja, qualquer ideia, tanto as básicas quanto as inovadoras. Paralelamente ao crescimento profissional, o IEF Sul de Minas investe no bem-estar dos colaboradores. Na reitoria, os servidores praticam ginástica laboral duas vezes por semana. Em 2016, o Instituto teve um, grande, teve um grande passo que foi criar as comissões de qualidade de vida e as consegue. Que elas atuam em cada camp e na reitoria. Justamente para estar ali mais próximo dos servidores, para entender a necessidade de saúde de cada um, de, de apoio com relação ao ambiente de trabalho, de proteção ao trabalho, para que cada um se sinta de alguma forma cuidado mesmo pela instituição. Já em Poços de Caldas, este professor teve a iniciativa de criar cursos de meditação e de yoga que tiveram adesão imediata. Eu senti uma melhora significativa na qualidade do meu sono, principalmente nos dias em né, que a gente pratica o yoga. E, consequentemente, eu comecei a me sentir mais bem disposta para realizar as atividades do dia a dia. Tanto na área profissional, aqui no IF, eu sou professora, então eu trabalho o tempo todo em pé. E eu senti uma melhora da minha postura. Olha, eu acho ótimo, porque eu já estou aqui. Então, é um lugar em que eu não preciso sair para procurar uma atividade de qualidade de vida. Então, claro, é uma atividade que valoriza o servidor, porque você se sente incluído não só no ambiente profissional, você sente que você que tem ações para promover o seu bem-estar social. vendo muita abertura para várias ações, que está melhorando é, a qualidade de vida. Somente o fato hoje de ter as comissões, ter um setor específico para isso, eu já vejo que já foi um ponto muito positivo, um ganho muito grande ao Instituto Federal. Quando a gestão pensa em cuidar da saúde do servidor, ela não pensa só no trabalho, obviamente, que é o principal, né? mas também que ele possa levar para o dia a dia dele, fora da instituição também, essa qualidade de vida.